Vou ser vereador para servir a cidade e não para me servir dela. Se você concorda com essa ideia, participe de minha campanha. Vote em Ricardo Young.